E aí? O que você tá achando desse seu gente, cenário? Gente, primeiro né? assim, olha esse cenário. Ah, por favor. Ok, vamos fazer um ensaio <risos> geral, gente? Vamos, ensaio geral. Gente, é muito legal, porque esse comercial de TV em especial vai contar sobre a minha história como empreendedora. E eu nunca fiz isso na minha vida. Eu tô nervosa. Mas aqui a gente tá na parte de figurino então a gente prova várias roupas e aí é escolhe. Tem que ter micha, né, gente? Ah, trouxe tudo. Eu te perguntei ontem, porque você sabe, você sabe qual que é a cena? Sei. Que é um chute. É, da da é. Na verdade eu comecei a, a me relacionar com o BTG quando eu comecei a querer investir meu dinheiro. E, e desde então nunca mais larguei. E foi a melhor coisa que eu fiz. Uso muito o aplicativo, dá pra ver os seus rendimentos, aonde que você alocou o seu dinheiro. E você aprende também um pouco. Então o aplicativo também ele me dá essa, essa direção pra onde estão os meus investimentos. Imagina, eu acordei assim, eu não tô maquiada, gente. Que isso? Nada, ó, só tá passando um blush. Só um vasinho.